Eu sou Nancy Trales-Bavese e vou contar um pouquinho da minha trajetória acadêmica para vocês. Eu iniciei os meus estudos uh, no Brasil, onde estudei Química e Biologia na Universidade Católica de Salvador. Mas a minha grande paixão sempre foi a genética numa época em que genética era apenas uma disciplina da biologia. Bem, quando eu me mudei para a Áustria-Viena, eu tive então a oportunidade de estudar genética molecular, mas tive que começar do zero. E o primeiro passo era aprender o idioma alemão. E confesso que não foi fácil, porque quando aqui cheguei, eu uh, tinha um bebê e estava grávida do meu segundo filho. Enfim, concluí o curso na Universidade de Viena, Uh, uh, onde eu fiz o meu mestrado na área de vacinas. Segui com o um doutorado na área de biotecnologia no Austin Institute of Technology, onde, juntamente com o meu supervisor, desenvolvemos uma plataforma de microarrays para detectar salmonelas e uh, bactérias que oxidam metano, que são bastante importante no estudo do aquecimento global. Bem, nessa época, a técnica de microarrays. Era bastante nova, só haviam duas uh, publicações, e o que tornou o nosso estudo ainda mais desafiador. Improvisar é importante, porque ajuda a criar novas ideias, e nós brasileiros somos muito bons nisso, até porque muitas vezes nos faltam recursos. A técnica de microarrays, ou DNA chip, nada mais é que um processo de hibridização, onde milhares de sondas ou sequências de DNA. Sequências conhecidas são impressas em uma superfície sólida, como por exemplo a lâminas de microscópio ou um chip. Em seguida, sequências de DNA do, a, do organismo em estudo são marcadas com material fluorescente, que quando em contato com essas sequências do chip ocorre a hibridização. E as sequências a, do organismo em estudos que se complementam com as sequências do genes emitem um sinal fluorescente que pode ser uh, detectado por um scanner. E assim podemos identificar e quantificar tá, os genes baseado na intensificação desses sinais. Bem, o, a plataforma de microarrays para a salmonella nos permitiu identificar mais de 200 cepas desta bactéria em 32 horas quando, no método tradicional, eh, eram necessários mais que cinco dias. Quanto a, ao diagnóstico de microarrays para bactérias de coxinometanos, uh, foi, um, foi patenteado e o que gerou o meu primeiro artigo publicado na Nature, bem como o desenvolvimento de um projeto que envolveu vários laboratórios de sete países da Europa. E, por conta disso, eu fui passar sete meses na Inglaterra, na Universidade de Warwick, para uh, introduzir essa técnica. Até que eu fui convidada para trabalhar na Boco, Universidade de Life Sciences, onde eu faço pesquisa, dou aula de microbiologia e sequenciamento de métodos avançados. Ciência, eu costumo dizer que ciência é cooperação e não competição. Veja bem, a ciência, bem como a tecnologia, tem se desenvolvido de uma forma tão rápida que fica difícil você ser bom em tudo. Você pode até fazer um bom trabalho de laboratório sozinho, publicar sozinho, mas não será um trabalho rico, porque novas tecnologias estão sendo criadas de forma tão rápida que nós precisamos do conhecimento de outros profissionais de outras áreas. E hoje, no mundo globalizado, isso ficou muito mais fácil, tá? Então, a... o trabalho em equipe é importante e é bastante gratificante. Atualmente, trabalho com o sequenciamento de plantas, como quinoa, selga e também beterrabas, pelo seu alto valor nutritivo e econômico. Bem, a... o sequenciamento, ele sempre foi a prova ouro da biologia molecular. Porque a partir do momento que nós decodificamos o genoma, que nós conhecemos as sequências do DNA, é possível então manipular os genes, é possível modificá-los, é possível silenciá-los, é possível corrigi-los. E muitas técnicas da biologia molecular, como o próprio microarrays, não seriam possíveis com, sem o conhecimento das sequências ou parte delas. Hoje, por exemplo, nós sabemos o quanto o sequenciamento é importante para detectar as variáveis do Covid-19. Bem, eu gostaria de dizer que nós aqui na universidade estamos de braços abertos para a cooperação com o Brasil e também gostaria de dizer que o caminho pode ser longo e bastante árduo, principalmente para nós mulheres. Mas acredito no seu potencial porque é sim possível chegar lá. palavra preferida no alemão. Foi a primeira palavra que eu aprendi. Kruskott. Kruskott é uma saudação que significa salve Deus e é bastante usado aqui na Áustria, mas se fala muito pouco na Alemanha. E você fala Kruskott quando você chega em algum lugar, quando você está passando, quer cumprimentar alguém e independente da sua religião eu acho que você iniciar qualquer conversa com salve-Deus é um bom começo. Gruzgot!